Existem profissionais que amam o que fazem, estou falando dos médicos, quando chega uma pessoa infartada, eles tentam fazer de tudo para salvar uma vida, uma vida é muito importante, ela é mais importante que qualquer coisa nesse mundo, ela não tem preço e quando uma vida é salva de uma situação de risco, podemos chamar isso de um grande milagre, Jesus é o maior salva-vidas da história. É o grande médico. É aquele que nunca falhou uma cirurgia. E o evangelista Mateus falando da sua grande obra, no capítulo 1, versículo 21, disse assim, E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado separa o homem de Deus. O pecado nos faz sofrer. O pecado denigra a imagem do ser humano, coloca ele no pó e Jesus veio para nos resgatar, para nos erguer e nos fazer novas pessoas. Ele faz a grande diferença e ele pode fazer a sua grande diferença na sua vida hoje. E não se esqueça, ele veio salvar você. Por qual razão? Porque ele te ama e porque você é a pessoa mais importante. Deus te abençoe.